sou, tá? Então, o que é de mim hoje que não é meu? O que, que é a minha irmã? Depois de a gente parar para analisar, o que, que eu gosto de fazer? Por que, que eu tô fazendo isso? Isso aqui vem de mim mesmo ou é de alguma coisa do meu passado? Eu mesmo tinha muita vergonha de não ter dinheiro quando eu era no mais nova. Minha família ser simples, entendeu? Meu avô vender juju na rua. E aí, um dia na escola, eu dei o meu telefone, o número do meu telefone lá pra uma amiga e um pessoal que tava do lado falou, olha, deve é o um orelhão que instalou na porta da casa dela. Sabe? Te zoaram. Fiquei, me zoaram. Eu fiquei com tanta dor com isso e eu segui a vida a partir daí. Isso dois anos atrás eu, eu relembrei o meu é passado um para me entender por que, que eu tava colhendo tanta dor. Então, assim, é um processo de analisar por que eu negava dinheiro, sempre que eu queria dinheiro. Você se sente rico e você não é? Ou seja, tudo bem, você se sente rico. Mas aí a oportunidade de alguém vir até você te ajudar não vai aparecer, porque você manda que você já tem. Então até lixo, que... então você tá bloqueando uma, uma situação Uma ajuda, por exemplo, alguém viria para me ajudar Só que eu falava, não, eu tenho tudo E aí quando eu comecei a entender isso, eu tava no mundo, eu tava na Austrália Entender essas minhas dores E isso foi no processo de limpeza cármica que eu passo os meus alunos Eu tava fazendo lá a limpeza, eu ficava o dia inteiro escrevendo essa limpeza Era um mantra que eu ficava escrevendo Porque quando eu estou fazendo aquele mantra, eu aguentava ficar na atenção Hoje eu não preciso Mas para quem tá começando, uhum. tem esse processo que ela pode ficar lá Porque daí ela vai ter os insights e aí eu lembrei dessa história do Juju, do, do Orelhão. Desde aquele momento eu comecei a fingir que eu era rica. Para não fazer só. vergonha de novo. Então assim, eu não vendia nada. Porque quem vende é o quê? Para mim, na minha concepção, só vende Juju na rua quem não tem dinheiro. Então meu pai uhum. é rico, não preciso mais disso. Eu fazia tudo para provar para as pessoas que eu era rica. tinha dinheiro, inclusive com o meu Instagram quando eu comecei. Eu tinha vergonha de cobrar. Eu tinha vergonha de pegar dinheiro na minha mão. Então eu tinha uma crença lá que me limitava. Quando eu identifiquei essa crença de criança, desbloqueou tudo. Então eu falo, o processo de se conhecer, de entender o que, que é os seus limites, por que, que sua vida é difícil e do fulano do vizinho seu não é, é simplesmente um processo de consciência, de padrão de pensamento, de padrão de verdade, que a sua mãe na vida da sua mãe era real, mas na sua não precisa ser. Na vida do seu tio é real, mas na sua não é. Então assim, é isso, consciência é tudo. Tudo que você acredita que é real, é real. Essa é a frase mais certa que eu já ouvi na minha vida. E, e uma, coisa que... Que... uma coisa que você falou aí, que... Desculpa te interromper, porque isso daqui faz total gancho com o que você falou. É... Eu, particularmente, eu sempre gostei muito de futebol. E tem um jogador que ele sempre foi muito questionado, o Cristiano Ronaldo. E ele, há muito tempo atrás, as pessoas perguntavam pra ele quem que era o melhor jogador da história. E ele falava que era ele. Eu Sim. sou o melhor jogador da história. E ele teve a oportunidade de repetir diversas vezes a oportunidade de ser o melhor jogador do mundo. Então, Sim. assim, diante de tudo que você tá falando... Não é que você fica imaginando, tipo assim, vamos pô, eu sou pobre eu vou ficar imaginando que eu sou rico? Não, eu estou pobre. Eu não sou isso aqui. Então, tudo é, bem, bem, mano. Então, hoje então, todo às mundo... vezes não é uma questão de falar eu sou pobre. Às vezes é uma questão de, de você, o que, que é pra você ser pobre? Entendeu? O sentimento de ser pobre é o quê? Porque que às causa. Vezes... Entendeu? É porque a, a maioria das pessoas fala, eu sou pobre. E aí você continua sendo pobre, você sente que você é pobre e você permanece pobre. Agora você fala, não, eu estou em uma situação que eu posso melhorar. Você sempre vai tem, tem que sentir que você está no caminho do, do próximo, do, do degrau que você vai alcançar. Então por isso que eu falo ação o tempo inteiro. Então ó, se eu sinto hoje que eu não tenho o necessário, qual a minha vontade é ter o necessário? Então o que, que eu tenho que fazer para mim ter o necessário? Já, a sempre gente, avante sempre avante, não parar nunca e falar ah, eu sou pobre, assim mesmo ô ah, oh, céu, eu sou vida, né não, o que, que é que eu vim fazer o que, que eu posso fazer mais se eu tô fazendo isso lá no meu trabalho, por exemplo a mídia social, o que, que eu posso fazer hoje com a internet, que tem hotmart, tem um monte de coisa que você pode é, expandir curso o que, que eu sei fazer, às vezes ligar um computador que tem uma vozinha lá, uma escola um monte de gente aí que não sabe nem ligar o computador então assim, hoje Facebook, vê lá a galera querendo comprar casa, querendo comprar alguma coisa. Se tem alguém querendo comprar, deixa eu achar alguém que está querendo vender. Então, assim, é uma questão de virar a chave. Entendeu? Você pode fazer qualquer coisa. Você não precisa ser nada e pode ser tudo. Mas a ação tem um monte de coisa que as pessoas podem fazer e às vezes elas estão lá voltado pelo que ela aprendeu na profissão, por um parâmetro lá que ah, eu só consigo ganhar dois mil reais por mês. E aí quando você vê que existem várias ações que eu... Deixa eu tentar uma coisa que eu nunca fiz, aí você acha novo. Porque nesse parâmetro de tudo que eu já vivi, você tem que pegar ele e colocar na bagagem e falar Tchau, eu vivi isso 29 anos, agora eu quero um novo. O que é que eu nunca fiz que eu quero fazer? Ah, você modelo fitness, tá? Uma semana como modelo fitness eu gravo mais do que eu gravo no próprio banco. Entendeu? Então assim, o novo tá sempre aberto, mil oportunidades. Ah, eu sei, eu sei, sou estiloso, vou fazer foto pra loja, vou ligar pra loja, sou diferente. Não sei, tem um milhão de coisa aí dentro. Ah, eu gosto de jogar bola. Vou, jogar, vou ensinar alguém um passinho ali que eu sei, vou fazer pela internet. Então existe um milhão de coisinhas bobas que às vezes a gente pensa, ah, todo mundo sabe e não sabe. Entendeu? É o seu diferencial, né? Eu mesmo, eu sabia tudo de Photoshop, sei fazer tudo que você pensar de website, não sei o quê. E eu falava que, cara, isso é muito simples, todo mundo sabe. Como é uma facilidade para mim, eu achava que todo mundo fazia. Então, eu nunca conseguia fazer isso, entendeu? Então, assim, ah, sei fazer Instagram, sei marketing digital, tudo aconteceu na minha vida. E eu não sabia que era tão difícil para as pessoas. Hoje eu sei que Bitcoin, investe em Bitcoin. Tem um monte de gente que não sabe nada de Bitcoin, que não sabe nem o que, que é isso, que não, entendeu? Então, assim... O mínimo que você aprender, você começa a doar, você começa a ensinar para as pessoas e o universo é esse processo de eu estou aprendendo e doando, entendeu? E aí vai vir uma outra maré de evolução que você entra nela para somar com a galera. É uma onda que está todo mundo indo. E aí esse é o momento agora de todo mundo fazer uma coisinha diferente, igual está todo mundo em casa. Então o que eu posso fazer? O seu filho, não falo nada, entendeu? Meu filho está na ceneira que vai me ensinar. Então deixa ele pôr o dedo na tomada, que às vezes ele vai mexer na tomada de um jeito vai descobrir uma coisa que eu, eu nunca nem imaginei que a tomada funcionava daquele jeito ele mexeu e funcionou. Então, Sim. assim, sabe? Aquela liberdade do ser, de ser da sua namorada, ser o que ela sonhar de ser. Ah, ontem ela queria ser modelo, agora não quer mais. Tudo bem. Sabe? Então, assim, é mexer nesse avatar, que às vezes, às vezes a gente quer perpetuar uma, uma, um caráter entendeu? Um personagem. E é onde a gente fica no fundo do poço, entende? Porque o próximo passo está ali, sempre tem um caminho diferente, entendeu? Esse mundo digital, eu amo o mercado de internet Porque eu acho que você tem possibilidade, quando você está fazendo alguma coisa de dentro Não interessa a informação que você está passando, você está passando com a alma De verdade, aquilo que você é, o mundo inteiro conspira a seu favor Quando eu saí para o mundo para me descobrir, as portas se abriram para mim Todo lugar não, que eu vi é um surf, entendeu? As pessoas me recebiam com maior amor, sem nem saber quem eu era então, assim, eu não tive uma limitação. Quando você tá preparado para ser, descobrir o seu ser profundo, o universo inteiro abre as portas para você. Entendeu? Então, assim. E foi, você já, já trabalhou tá... com muita coisa? Você já fez você muita já coisa? Com tudo, tudo. Nossa, que doideira! O que você já fez assim? Já foi eu repórter? Já comecei... Bate... <risos> eu comecei como babá, fui secretária, trabalhei com corretora de grãos. Depois trabalhei no escritório de advocacia é, contabilidade. Trabalhei na Unimed por nove anos, depois trabalhei no banco. Não, tudo você pensar. Depois eu investi em Bitcoin, marketing Multinível, tudo você pensar. É, atualizando o website. Depois eu ajudei um, um rapaz no Marte dele lá de Miami, da loja de celular dele, que era o menino que eu ficava na casa dele. E assim, onde, onde eu vou, aí na Austrália, no Reiki, fazer Reiki nos animais lá. Eu tinha um, um, um cavalo, de, um cavalo de corrida, eu fazia rei com nos animais. Então, todo lugar que eu ia, eu tinha uma profissão de fazer uma coisa diferente, Porque a situação. Que Você tinha, reinventava. Eu, personal, daí lá na Austrália, eu ajudei o senhor na questão de personal trainer, ele tava gordinho, tava fora do peso, eu ajudei ele a perder peso, a dieta, a alimentação, diferente. E ficava pregando essa coisa Você acredita no café? O café vai te emagrecer, emagrece. Então, sabe. Todo lugar que você vai, você vai inventando. O que a situação pede? Ah, então tem alguém precisando da Fernanda para criar um Instagram. Eu, eu crio Instagram as pessoas e dou. Eu tenho três Instagrams. Eu adoro criar Instagram, conteúdo. Então, assim, tem alguém que está querendo começar no marketing digital, quer fazer alguma coisa nesse ramo espiritual, eu ajudo, entendeu? Eu gosto de, de fazer arte, de criar coisas, de criar ideias. Todo dia eu tenho uma ideia diferente. Essa é a dificuldade, porque daí eu nunca sei, igual hoje, eu já pensei em criar um, um grupo de criadoras, de mulheres criadoras. Aí, não, vamos criar um criador consciente. Então, assim, é muita coisa e se eu sou vou muito fundo no negócio. Então, quando eu aprendo o negócio, eu, vou, eu esgoto ele, aí depois eu quero ir o próximo. Então, essa característica de estar tá mudando foi muito da ressonância harmônica. Porque daí, toda vez que eu pedi uma consciência nova, eu queria fazer o que o autor fazia, porque eu pegava a consciência dele, né? Olha, enquanto você estava falando isso aí, eu tive uma visão aqui. Eu, é... Sério, você disse que quando você está nessa energia, quando você está nessa verdade, você se preenche tanto de objetivos e coisas boas. E aí, o que, que eu comecei a pensar aqui enquanto você estava falando? Tipo assim, ah, tem tanta coisa, eu gosto de criar. Começou a vir na minha mente, tipo assim, um círculo. Um círculo de coisas boas, e de coisas que você está querendo, que você quer que vem. E aí vem a doença. A doença tenta entrar nesse círculo, ela bate e sai. Ela você vai pega embora, ela não fica. Um círculo aqui. Vai bater e vai sair. Você vai entrar numa Entendi. frequência, numa onda, que vai bater e sair. Você tem tempo pra pensar e pra querer no que você quer pra sua vida. O que você não Sim. quer, você não consegue nem ver. É numa espiral, né? Você vai sentir, a energia vai vindo assim, e é igual eu falo, se você não cair numa energia de depressão, ah, tipo assim, as pessoas só caem nessa tristeza se elas forem ver noticiário. Então, eu, tipo assim, livros, vai ler livro, vai entender. Porque as pessoas às vezes querem passar pelo livro. Hoje eu falo, meu... Vive o livro que você lê Ah, se o cara falou, é, fica com os olhos abertos ali Faz meditação contemplativa, faça Entendeu? Para do que tá fazendo e vive o livro Porque um livro pode mudar a sua vida se você viver ele Entendeu? Então esses livros mesmo do Hélio eu, eu vivo eles o tempo inteiro Todos os dias, acordei, eu passo um pouquinho ali Eu vou lá e abro o livro, ver o que, o que é a mensagem no meio o livro corrido mais, porque eu já li mil vezes, traduzir Então o que acontece? Eu vivo aquilo lá de novo e todo dia tem uma mensagem direta para você. A mesma coisa do tarô. Eu aprendi tarô também, a mesma coisa. Energia do dia. Vou lá e tiro uma carta de tarô para mim. Às vezes eu, eu vou ler para alguém, mas eu, não é o que eu faço para ganhar dinheiro nem nada. Uhum. Mas é, é tudo te ensina que a energia... É, que você tem ali, que você tá, que você tá emanando Ela tem um, um caminho que ela vai seguir Se você continuar nela Então a gente tem que estar na energia de criação o tempo inteiro Então, ai, ah, cansei desse trabalho? Deixa eu fazer o outro Só de criação, a gente tem que ter um sonho É igual eu falo, o sonho é porque as pessoas hoje não têm sonho Tá todo mundo vivendo o sonho de alguém Então, ai, ah, tem um chefe Ou você é criador, ou você é criado Então se, se você não tá criando nada Você tá sendo criado, você tá, tá fazendo alguma coisa Que alguém sonhou para você e aí a gente está tá deixando a oportunidade de criar o que a gente veio fazer aqui para servir o sonho de alguém por preguiça de ser grande. Muita gente tem preguiça de responsabilidade. Auto-sabotagem pura. Porque todo mundo tem potencial. Não interessa. Entendeu? Às vezes até a forma de você, ah, eu sei limpar um vidro, deixa eu fazer um curso aqui de limpador de vidro. Não interessa. Entendeu? O que você tem, o que você é, você tem que ter uma mensagem boa pra passar. Se você não tem nada hoje para passar, é porque você ainda está sendo todo mundo menos você. Entendeu? Então quando você acha você, é muito grande isso, é muito interessante Ah, então o que eu quero pra mim hoje? É isso, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Vai lá e faz, o tempo inteiro. Novo, novo, novo, novo Entre entrei na internet de uma coisa nova, deixa eu testar Assim você não para, e assim não tem limite para você E as pessoas vão vindo junto Tem, tem um monte de gente esperando a inspiração, uma motivação para vir junto Porque a galera é muito dessa de acompanhar os outros né? Então agora nesse momento tá todo mundo procurando o que fazer. Veja o que você gosta de verdade, o que você faria sem, sem ter ninguém te pagar nada. Faz! Começa a fazer isso para você ver. Normalmente é aí que tá o seu segredo. É o que perde horas fazendo. Entendeu? Eu fico pro procreate ali desenhando. Gosto de fazer arte, gosto de biscoito eu gosto de um milhão de coisas. Então assim, não tem repetição. Toda hora eu tô fazendo algo diferente. Que eu sei aquele livro ali, pego outro. Que eu dessa, dessa teoria, eu vou pegar outra. E é infinito. Entendeu? infinito. A gente não pode parar, entendeu? Vou para uma coisa e fico lá 10 anos na minha vida, per tá perdendo tempo. Tá perdendo. Verdade. A, a Pri falou que, a Ione falou assim, Sim, cada um de nós é exclusivo, com 12 habilidades que depende de nós decidir usar. Sim, exatamente. Usar e cada dia está transcendendo isso, né?